Olá tudo bem Mais uma vez aqui o William Silva continuando aqui a nossa maratona então né sobre fundo musical fundo de pregação fundo para oração ok vocês não reparem tá que eu tô com a voz meio ruim né é... eu tenho um problema de alergia aqui eu tô atacado essa semana mas vamos tentar mesmo assim tá bom? É, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as notificações do canal. Vamos lá então? Bom, hoje nós vamos falar então aqui, numa progressão aqui sobre Fá maior, tá? E aí eu vou trabalhar uma ideia aqui mais, mais emocional, né? Como eu já fiz anteriormente, né? a gente ir sentindo aqui, só que com a melodia um pouco mais... É, trabalhada, ok? Vamos lá então, vai dar isso aqui. Ok, então esse exemplo vai ser Dessa forma. Vamos lá, então? Bom, os acordes que estou usando aqui são Fá maior, Ré menor, Sol menor, e Dó maior, ok? É, o teclado que estou usando aqui é o Privia, tá? Estou usando aqui é, um piano do Sidinho Leal, tá? Um abraço aí, Cidinho. É... Peguei esse teclado aqui de uma pessoa que já tinha comprado aí o teu kit de Alegria, né? Pro, pro Privia PX5 e aí eu tô usando ele hoje, tá bom? Bom, vamos lá, gente. É, então, sobre esses acordes, tá? Fá, Ré menor, Sol menor e Dó. A gente vai trabalhar essa melodia, tá? Ó, começando aqui, então, por Dó, tá? Vou tentar fazer com o um dedo, né, ó. Certo, agora vamos para o Ré menor, ok. Sol menor, dó maior. Beleza. Pouco mais devagar, vamos lá. Bem devagarzinho aí, tá? Bem simples. Vou fazer usando os dedos aqui para você ver os dedos que eu usei, ó. Bem devagar também, ó. Beleza. Vamos pro Ré menor. Ok. Vamos para o Dó Maior. E aí, para finalizar, tá? Que você vai ficar, poder ficar voltando, né? Tipo aqui no Dó, né? Aí, se você quiser voltar para o começo, você continua. Tá vendo? Se você quiser acabar, você pode vir aqui para o Nona, tá? Ok? Vocês desculpem eu estar falando pouco, é porque <risos> eu começo a falar e me dá vontade de tossir. Eu tenho uma alergia e teve obras aqui em casa e minha alergia atacou aqui por causa do trabalho do pedreiro, ok? É, vamos para o segundo exemplo agora em Ré menor, tá bom? ok vamos ver então os acordes usados nesse exemplo são si bemol dó maior lá menor e ré menor ok eu vou estar usando então aqui notas de passagem tá como eu falo pra vocês aí que são alunos do curso eu tô usando até os dedos diferentes aqui eu tô usando um 3 e 5 no nosso primeiro exemplo, tá? Que vai gerar aí um Si bemol com sétima maior. Vai dar isso aqui, ó. Tá bom? Vamos lá, então. Vamos pegar, ó. Vamos lá, ó. Beleza. Beleza. Então observe isso, ó. Cai aqui, ó, no Si bemol com sétima maior, tá? Parece que é um Ré menor na mão esquerda, né? Mas ele faz parte aqui do Si bemol, porque ele tem a terça, a quinta e a sétima maior, tá? Então, ó. Beleza. A gente vai pro dó maior agora. Tá vendo? Então eu fiz... E completei o acorde, ó. Completei o acorde, ok? Mesmo movimento para chegar em Lá menor. Viram que eu fiz, ó? E fiz o Lá menor, tá? E o ré menor vai ficar aqui, ó, para dar essa intenção. Vamos lá, mais uma vez, ó. É mais difícil esse aqui, hein? Ok, si bemol sétima maior, né? O dó agora. Ok, o lá menor. Volta, tá? Vou tentar fazer com o dedo e na hora de cair nos acordes eu vou cair para vocês terem uma visualização melhor ó. beleza, vamos pro dó certo. Lá menor agora. Ok. Vamos mais uma vez. Agora que eu estou fazendo assim, eu vou usar aqui, né? <risos> Vamos de novo. Eu até errei o acorde. para cair aqui, tá? Lá menor. Ok? Então, assim, usem esses exemplos para estar tá incrementando o dedilhado de vocês, tá bom? Principalmente você, aluno do curso que está vendo esse vídeo, Observe a questão aí das notas de passagem, tá? Ó. Ok? E aí, na hora de terminar, o próprio Ré menor aqui já é a finalização, tá? Ó, já errei de novo. bem facinho, né? Eu acho, né? <risos> Tem gente que vai ter dificuldade, mas não é essas coisas, não. Tá? tá bom, gente. Eu saí um pouquinho do chip, tá? E voltei para essa ideia emocional aqui, porque aí eu consigo atender mais pessoas, tá bom? É, se lembre então que esses conceitos usados aqui, eles estão dentro do curso de teclado online, tá? Link na descrição do vídeo, ok? E para aqueles que querem saber sobre o plano mensal, tá? Dia 8 eu vou estar abrindo vaga para o plano mensal, ok? Aí na descrição do vídeo tem um link também para reservar a sua vaga, tá? De qualquer forma, entre em contato conosco aí pelos links aí, tá bom? E vem ser meu aluno e estudar comigo, tá bom? E vamos aí nessa nossa maratona aí, tá bom? Dos fundos musicais aí, fundos de pregação, seja lá como você quer chamar, ok? Deus abençoe todos vocês, tenha uma ótima semana em nome de Jesus e até o nosso próximo vídeo.